menos de 60 dos detentos estavam presos por terem sido condenados por roubo e homicídio. Cara, menos de 60 roubo e homicídio, galera. Roubo e homicídio são ele tá fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Se ele está fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, eu estou de diante, eu tô diante da interseção da parada. E todo problema que tem interseção é um problema de Conjuntos, tá bom? Ó, ó um o dos 50 poderosíssimo aí na tua mão. Tô te dando super poder, velho. Super poder, tá? Então vamos lá. Dos 420 detentos, sublinhei, de um presídio, verificou-se que 210 foram condenados por roubo. Sublinhei. 140 por homicídio e 140 por outros crimes, outros crimes. Verificou-se também que alguns estavam presos por roubo e homicídio. Ó, roubo e homicídio e interseção. Acerca dessa situação, o o seguinte. Aí ele pergunta, menos de 60 estavam roubo e homicídio. Cara, ele quer encontrar justamente a interseção. E são dois conjuntos. Cara, pega aqui o que eu vou te ensinar, que isso é muito poderoso. Tu vai usar na prova e vai detonar. Vem comigo. Qual é o total que você tem aí? Total são... 420 detentos. Vou separar tudo aqui, tá? Por roubo foram 210. Por homicídio, vou botar homem, tá? Pra não ficar muito grande. Foram 140. Por outros crimes, também foram 140. E aí ele pede a galera que foi do roubo e do homicídio. Ele pede essa galera, ele pede interseção. Galera, se liga no que eu vou te falar. Conjuntos. Toda vez. Ah, dá certo sempre, Renato, só toda vez. Toda vez que ele pedir a interseção, se liga aqui. Toda vez que ele pedir a interseção de dois conjuntos. Toda vez que ele pedir a interseção de dois conjuntos. Se liga? Toda vez que ele pedir a interseção de dois conjuntos, você vai fazer isso. A interseção dos dois. Eu vou chamar de I2. Escuta aqui. Para de fazer o que você está fazendo. Olha para cá. I2 vai ser a soma de tudo menos o total. Acabou. Quem vai ser I2? A soma de tudo menos o total. Ou seja, você vai esquecer o total... E vai somar todo mundo. E depois vai diminuir o total. Pronto. É isso. Ah, é só isso, Renato? Dá certo sempre, só toda vez. Beleza? Então vamos lá. Como é que vai ficar I2 aqui, a interseção dos dois? A soma de tudo, ó, 210 mais 140, mais 140, que soma de tudo, né? Esquece o total, 240, 140, 140, menos o total, que é 420. Pronto, é só isso. É só isso. Interseção de 2. Ali dá 200, 280, 490, 490, menos 420, que dá interseção de 2 dá 70. Pronto. A interseção dos dois dá 70. Ele falou que eram menos de 60. E aí, foram menos de 60, galera?